Os amigos, mandar uma mensagem para vocês. É, se meu governador não for eleito, o pessoal que está botando 45 aí, como é que eu vou manter o Autos? Como é que eu vou ajudar o Autos? Fica a dica, mas o voto é livre. Vamos fazer o seguinte, no próximo ano, quando o alto for jogar, é, todo mundo se mobilizar para lotar o estádio, para o alto depender de renda, fazer renda para não depender mais de ninguém, tá bom? Um abraço. Boa eleição para vocês.